Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e no Facebook. Nós somos o Centro Cultural Esperança Vermelha, aqui de Campinas. Boa tarde para quem vai assistir nos próximos dias, nos próximos tempos. É, o Centro Cultural Esperança Vermelha, para quem não conhece, é uma iniciativa de um grupo de militantes de esquerda de Campinas, que se organizou para ter um espaço de debate, de formação, de encontros políticos, encontros festivos, e principalmente para se alimentar de informação, de conhecimento, para enfrentar esse momento. O Centro Cultural existe desde 2016, estamos na resistência já há quatro anos, então, nesse momento aqui de resistência a gente está ocupando o nosso lugar nas redes também para levar para a continuidade dos nossos cursos. Esse é um curso que começou já há algumas semanas, nós estamos agora no sétimo encontro um curso que tem como objetivo discutir, trazer pessoas para falar, para debater, para trocar informações sobre a história do PT no governo de Campinas, porque é muito importante a gente conhecer a história, debater a história e formar uma opinião para construir perspectivas de futuro. Uh, hoje nós estamos na nossa segunda aula do dia, o segundo encontro, já tivemos um é, é, que debateu mais as questões do, do funcionalismo e dos recursos humanos, e das relações uh, do, do, com o partido. Hoje nós vamos, nesse segundo encontro, discutir comunicação, um tema super importante desde sempre. Estamos aqui com duas companheiras que tiveram um papel super importante na gestão. Nós estamos aqui com a companheira Ivete Roldão, que foi diretora da Rádio Municipal, e a companheira Rosana Ramos, que foi secretária de comunicação do governo. As duas são jornalistas, as duas são militantes petistas, estão há bastante tempo envolvidas com discutir discurso comunicação, e elas vão trazer para a gente hoje um debate sobre o tema específico aqui do nosso curso. Vamos começar, então, com a companheira Rosana Ramos, que vai primeiro fazer a sua explanação e depois a Ivete. Só para deixar afirmado aqui, a gente vai uh, uh, trabalhar da seguinte forma, as duas vão expor o que elas trouxeram para colaborar conosco, enquanto isso as pessoas podem se manifestar pelo chat, pelos, pelas redes, nós vamos colher, vamos coletar essas manifestações e vamos fornecer a elas no final das falas para que elas respondam e para que a gente possa é, organizar um debate. Ok? Então, Rosana, a palavra está com você. É, primeiro, assim, boa noite né, para as companheiras e para os companheiros, para quem está assistindo, é, para a Ivete, para a Sônia, para o Adriano, a Paulinha, que também está aqui com a gente. E queria falar que achei muito legal essa iniciativa, de né, é depois é. de tantos anos a gente recuperar e acho bastante oportuno isso, né? E, e a gente estava comentando aqui que faz pelo menos 15 ou 16 anos que, a gente, que uma ou não via a outra, não via a Ivete, né? Parece que passou muito rápido tudo, assim, essa é a sensação que eu tenho. Embora o período que a gente esteve é, no governo tenha sido... É, de um grande enfrentamento, e por vezes assim, até longo, né, o período, porque as, a, gente tinha, a gente acabou enfrentando várias crises, né, no, no governo. Então, eu só queria dizer assim: como é que eu cheguei a Campinas? Porque eu estou em São Paulo, né, eu sou paulistana, e eu fui convidada pelo Walter. É, eu era. Eu é, sou jornalista, né, e à época eu era editora do PT Notícias, que era um jornal mensal do, do, do Diretório Nacional do PT, e, e também co-editora de uma publicação que era diária, e aí foi muito bacana lembrar disso, porque era uma publicação que a gente diagramava, e a gente mandava por fax. Então, toda noite o fax lá do Diretório Nacional ficava rodando, mandando fax, né? Então, a depender da, da, da, da idade de quem está nos assistindo, deve ter até uma dificuldade de entender. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, é, é legal saber em que momento que a gente começa, que a gente está à frente, né? Então, assim, as redes sociais não existiam como existem hoje. É, Para dar uma ideia, a primeira rede social mais, é, digamos assim, com maior. É, adesão e importância, ela surge em 2004, o último ano do governo que é o Orkut e isso não quer dizer que nós não convivêssemos com fake news, né? As fake news elas eram transmitidas por e-mail, igualzinho que a gente tem hoje, só que a gente recebia um, um, muitos e-mails com, com fake news mesmo. Então assim, então era nesse ambiente de ser, sem ter redes sociais mas tendo um espaço virtual é, eu acho importante falar isso porque é, também assim o nosso investimento na comunicação como é que se dá é, eu o Walter me convidou para ser diretora de comunicação da secretaria de cultura e o tempo que eu fiquei lá nós nós colocamos é, criamos uma publicação né Lazer de Corpiate que eu vou falar muito rapidamente no final, mas como vai ter um momento da cultura, eu imagino que é, na própria discussão sobre a cultura o lazer de corcati seja debatido, porque teve uma importância muito grande. Né? E depois, de um quando eu cheguei, é, foi logo depois que a Isalene assumiu, foi no início de, 2000 e, no início de 2002 que eu fui para Campinas, e fiquei na, na, na, na cultura e acompanhava a comunicação do governo, né, como quem fazia parte de uma secretaria, e não estava no centro do. do né, não estava na, na, na secretaria de governo e nem na comunicação do governo. Quem estava à frente era o Mário Camargo, que estava desde o início com o Toninho. Né? É, no, no, no ano, né, na, na, no, o trabalho que foi desenvolvido no. A época do, do Toninho, é, é bom lembrar que assim é, nós assumimos, né, uma prefeitura que estava desestruturada. Eu vi bem isso na comunicação da secretaria de cultura. A gente não tinha para trabalhar, não tinha nenhum computador, né? A gente conseguiu um computador e depois nós conseguimos mais um pessoal para trabalhar com a gente, né? Que é, que também não tinha computador para trabalhar. Então, assim, havia um sucateamento, né, na, na no, no, no governo, e isso se refletia em várias secretarias e também na secretaria de comunicação, né, que a época não era, era diretoria de, de, de comunicação, como sempre foi. E bem no início, é, em meados do primeiro semestre de 2000 e, 2001, o Mário, já como diretor, ele criou é, ele criou o portal né, o portal de, de notícias, que não era um portal de notícias, mas era um site da prefeitura com serviços para a população. Então, foi inserido é, itinerário de, de, de, de, de ônibus, horário, é, os endereços do, de postos de saúde. Então, era, assim, era, um, era um site que tinha informações básicas. e Foi a primeira coisa a ser, assim, a ser criada na comunicação. E o diário oficial, que era, que, né, como toda gestão, tem um diário oficial, com os atos oficiais da, é, do governo, ele foi. Ele tinha o um tamanho ofício. E, e o Mário, né, enfim, a prefeitura né, desenvolveu, criou uma página de notícias. Então, a, a capa do diário oficial, que era no tamanho né, de um a quatro, um tamanho ofício, começou por meados, acho que foi ali por metade do, do, do primeiro ano do, do paninho, é, a pelo menos ter, ter alguma mensagem porque era não eram nem notícias, mas eram eram informações, né? Porque a discussão que a gente sempre fez, né? É, é, e eu acho que nesse começo a gente deu uma deu uma patinada é, é sobre assim qual a necessidade de levar a informação para a população, dos direitos que ela tem, dos serviços que a gente está prestando, que a, que a gestão está né, promovendo. E, e depois, quando eu vou. Eu vou Em, 2000 e, em 2003, é que eu vou para. É, é que eu vou para a Secretaria de, de Comunicação. O que, que acontece assim? Qual era a dificuldade, né? As secretarias, na época, cada uma tinha o seu, digamos assim, seu jornalista, né? O contratava seu jornalista e fazia a relação direta, né, com os jornais. Cada secretaria definia sua política. É, eu acho que tem que considerar o, o esforço que o Mário fazia, que era de centralizar, né? Tinha uma reunião de pauta em que todos os jornalistas deveriam comparecer para tentar unificar, para que o governo aparecesse de uma maneira unificada e não fragmentada com as políticas de cada... Estou vendo a Isalene, que fazia muito tempo e está ali nos acompanhando. É... E é, é, esse esforço... Tudo bom, Isalene? Esse esforço existia, mas como... É mas não tinha uma centralidade, não tinha uma ordem, digamos assim, estabelecida de maneira que o Mário também fosse, conseguisse ter é, é, acesso né, direto aos secretários. Ele era diretor do gabinete, do, do, do, do, primeiro né, do, do, do prefeito né, e depois da, da, da prefeita. Quando eu vou para lá... É, quem estava, quem me convidou para ir para lá foi o Arturo Scavone, que, que também já estava já fazendo essa discussão de como fazer essa centralização. E um conceito que a gente tem muito estabelecido é que, assim, é, a comunicação ela tem que estar no centro do poder de decisão, porque ela tem que compartilhar da estratégia política do governo. E as ações da, da comunicação, né, quer dizer, a. É, as táticas, né, as ações que estão desenvolvidas, elas têm que expressar o que é a política do governo. E, e você tem um diretor que não tem acesso, né, ou que não tem, não que, que, você, que não consegue dialogar de igual para, o sec, para os secretários, ficava muito difícil que os jornalistas respondo, os jornalistas respondiam aos seus superiores, né, aos seus secretários e não respondiam a comunicação central da prefeitura era isso que acontecia. E eu falo isso sem nenhum. Assim, eu lembro, porque como eu estava na cultura, assim, eu era diretora de comunicação, eu desenvolvia a política da, da cultura, a gente se relacionava, fazia interface com, com o governo, mas nunca era a prioridade estar lá na. Então, quando eu vou para lá, assim. É há uma mudança nessa, nessa concepção do que, que é a comunicação. Eu acho que aí tem um grande, tem um grande salto. Né? A gente vai falar depois um pouco também dos problemas, mas eu acho que tem um grande salto, porque, é, embora não tenha sido criada uma secretaria de comunicação, é, o quem estava à frente da comunicação é, tinha o status de secretário, inicialmente era o Arthur Scaboni, depois eu assumo, tinha status de, de, de secretária de comunicação, então é, participava como secretária em todas as reuniões é, do secretariado, e de maneira que era muito mais tranquilo para cobrar dos secretários, que inclusive faziam as suas. Ela, é, isso, isso não é um problema do secretário. Era uma, como as coisas estavam organizadas, né? porque parece que os secretários estavam querendo estar fora do, do, do, da, da centralização. Talvez até algum... Era esse o caráter, é que, é que a, a conjuntura levava a isso. Né? Então, até a, a, as, as contas de publicidade, investimento em publicidade, eles eram é, feitos por meio... Né, dos próprios secretários. E aí há uma mudança contra isso. Então, os jornalistas eles passam a responder diretamente para a Secretaria de Comunicação, né, que era né, uma coordenadoria especial de comunicação, com status de secretaria, e, e aí começa a pensar no novo, assim, de é, pensar no, no qual era o projeto a partir dali. Né? Então, eu queria lembrar também que a gente tinha a época, é, dois jornais diários, né, que era que eram o Correio Popular e o Diário do Povo, ambos de uma única empresa, que é a Haki, né. então, assim, a gente já enfrentava um oligopólio, né? é, nós tínhamos a, a IPTV, a Band, a SBT, né? e, e as rádios eram também desses mesmos grupos. Então, a comunicação era, ela, o enfrentamento era com essas empresas, que é, a gente não tinha nenhum suspiro, não tinha nenhum fôlego em relação, é, é, é, a relação com essas empresas, né, que era de, de muito ataque, né, vocês devem lembrar que o Toninho, ele, é, quando ele estava na campanha, é, ele, ele tinha duros ataques, né? assim, teve até uma, um episódio lá do Tostão contra o um Milhão, que é uma matéria que alguns jornalistas conseguiram é, passar, né? Que falava, né, do Tostão quanto milhão. Tostão era o, o era era a campanha do Toninho. Esses jornalistas foram demitidos durante a campanha. Então, assim, era esse cenário que a gente que a gente encontrava. É, aí eu vou falar um pouco dessas mudanças né como é que que, que a gente fez né da, da quando começa essa ideia que não é centralizar mas é organizar e o governo aparecer com uma cara só e isso inclui inclusive as empresas né da, da prefeitura não só as secretarias mas as empresas de alguma maneira elas estavam presentes e apareciam e, e, e, e contribuíam né com a é, com o material que era publicado então, em 2003, eh, o portal foi reestruturado, né? ele passou a ter matérias em tempo real, coisa que não existia, e todas as matérias que eram publicadas, as pautas eram definidas coletivamente. Tinha uma reunião de pauta diária, em que os, os jornalistas traziam as propostas das suas áreas, o que estava acontecendo a gente definia e era feita a matéria que era alimentado durante todo o dia o portal, fora o que acontecia de extraordinário que era que era coberto. E a criação de um de um, de um diário oficial que tivesse, que tinha a ambição, era uma ambição, né, de romper com essa com o cerco da mídia, de conseguir falar diretamente para a população. Então, foi criado um, um diário oficial para distribuição nas, é, em bancas de jornais e nos terminais de ônibus. Era uma ideia de ter uma comunicação direta. E esse diário, então, assim, de um tamanho ofício, a gente passa para o mini Standard, né? quer dizer, é o, é o, para quem não conhece, o Standard é o formato de jornal que a gente tem, dos jornalões, da Folha, Estadão... E nós fizemos um Mini, que ele é um pouco mais estreito e menor, mas ele é bem maior que um, que um A4, um ofício. Né? Ele tinha 10 é, páginas de matérias, 10 né? páginas de matérias, a tiragem de 10 mil exemplares, então todo dia a gente produzia 10 mil exemplares que eram distribuídos. Nós, é, nós tínhamos pontos é, fixos de distribuição e com uma estratégia pensando naquele, naquele cidadão ou cidadã que pegaria o jornal, é, por isso a distribuição em terminais de ônibus, em pontos de ônibus também, que pegaria o jornal e que fosse lendo até o trabalho, enfim, que quando circulasse no ônibus tivesse tempo... Não, era uma novi... Não é uma novidade, isso já acontecia em algumas cidades, o PT já tinha implementado de maneira bem modesta isso, é... Os jornais, por exemplo, aqui em São Paulo, né, tinha um jornal que era distribuído no metrô, e a gente sabe o efeito que tem quando as pessoas estão... É, não foi fácil, foi uma briga, porque é, as empresas, elas, elas, em geral, elas são alimentadas com a, as atividades produzidas pelo governo. Então, elas cobrem né, todas as ações, as ações que são realizadas pelo governo são cobertas por essas empresas. Então, elas acabam tendo a, a prioridade da pauta, né? elas, elas, elas, elas cobrem a pauta da maneira que, que bem entende. E nós é, começamos, inclusive, a sair com a pauta antes, porque nós tínhamos a informação é, inicial, né? então, assim, a gente sabia o que ia acontecer, a gente é, se organizava, inclusive, já para as datas que seriam feitos os lançamentos ou as ações, é, fazia quer dizer fazia os textos com antecedência e publicava e a gente começou de alguma maneira é... quebrar é, quebrar esse é, esse monopólio né da informação que eles tinham agora é, também é preciso dizer que assim, a gente quebrava mas não era assim, não é um ritmo suficiente encarar o que quero o que foram as empresas, acho que a gente pode até fazer esse debate depois, eu vou passar um pouco o que foi, acho que a gente volta para o debate que é bem legal, né? fazer, então, um, um, um, tudo não são flores, né? a gente criou um instrumento e, e, e aí também eu acho que tem que dizer, que é uma discussão que a gente sempre faz, é, as pessoas acham que a gente vai resolver os problemas de uma gestão com a comunicação, a comunicação, ela é fundamental para uma gestão. Agora, ela é um instrumento. O problema, assim, se a, gente, se a gente não resolve na política do governo, não é a comunicação que vai resolver. Agora, uma comunicação, uma estratégia errada, também compromete uma gestão, né? Então, eu digo isso porque tem muita gente que acha que a comunicação, e isso até hoje, que a comunicação resolve os problemas da política, né? É, a comunicação passa a ser, em geral, ela, ela acaba sendo mais um problema e não é, porque ela é um instrumento, né, embora, é, é, e é isso, assim, tem que estar junto para poder definir. A comunicação é responsável pela propaganda das ações, então se você não tem ações ou se você tem problemas nas ações, a comunicação vai ter também dificuldade, né. É, mas também tivemos muitos problemas na comunicação, né? não, foi, não, foi, não foi fácil, né? foi uma gestão é, bastante é, combatida, digamos assim, né? Nós, só para fazer um parênteses, eu acho que eu lembro bem que a, a elite né campineira ela não se sentia representada no governo né com é, a, a, a morte do Toninho né assim todas as rejeições que haviam se voltaram para o governo ainda que né da Isalene, ainda que a gente nem tivesse começado algumas algumas algumas ações é, a acusação dos estrangeiros que estariam ocupando espaços no governo, essa também era uma questão bem importante que a gente tinha que combater é, ou dar resposta o, o, o tempo todo. Né? É, eu vou... A gente também, eu, só para falar assim, não é como, como é, tem sido tratado hoje, mas a gente tratou de temas muito caros, assim, para... É, para a gente, né? O que a gente entende para a população, como as questões da, da, da mulher, é, dos homossexuais, é, o combate ao racismo. Eu lembro bem que quando a gente foi fazer uma, um aniversário da cidade, nós fomos fazer uma peça publicitária, tinha uma discussão assim, não adianta a gente colocar isso, isso não é a nossa cidade, isso não reverbera para a população, né? É, então essas contradições a gente enfrentou. Eu vou colocar agora para todo mundo conhecer um pouco o que, que foi o trabalho, o que, que foi o, o, o, diário, o diário oficial. Peraí, olha este, o, o, o primeiro diário oficial que vocês estão vendo como a, que tem atos do poder público. Eu peguei o último, o último diário oficial que neste formato, ele é de 26 de fevereiro de 2002, né, e esse do lado é o primeiro que é feito no mesmo tamanho do Diário de Campinas, né, do Diário Oficial de Campinas, com uma página de matérias, essa aí é do dia seguinte, né, 27 de fevereiro de 2002, é, foi implementado pelo, pelo Mário Camargo e a equipe. É, já em, em julho, aquele era de fevereiro, em julho, né, então alguns meses depois, o diário passa. Lembrando que ele tem um o formato, um formato ofício, né quase um A4, ele é bem pequeno. Em julho, ele passa a ter três páginas de notícias. Né, isso já em, de em 2002. Os ataques à, à, à alteração do diário oficial. Nós tivemos que responder, porque, quer dizer, nesse caso, o governo né, teve que responder é, pelo fato de ter notícias e ter uma utilização de propaganda. Então, a gente tinha muito cuidado de escrever as matérias de maneira que, que elas, elas fornecessem informações, né, porque não podia configurar no diário oficial propaganda do governo. Então, era bem... É, aí esse aí já o, o no, é o, o Diário Oficial já no mini standard ele foi ele é ele foi criado é, pode ver que ele é colorido eu falei das páginas mas eu errei ele tinha oito páginas de matérias e a última página dele também era de matéria e era em geral era agenda era agenda do governo né então é, sempre tinha cultura, né? Que a, a gente passou, a cultura passou, a, a, a, as pessoas passaram a ter acesso a um calendário cultural, quer dizer o que, que elas podiam fazer no final de semana, né? O que elas podiam fazer durante a semana, informações sobre os museus, tinha várias informações na, na última página do, do, do diário oficial. Eu peguei algumas capas assim para ter uma uma ideia porque assim, a gente aqui dá para ver bem a diferença né? do que, que era e o, o, o, o investimento que a gente fez é, para você ter 10 mil exemplares assim, com, essa, com essa produção, era uma, o, o, o, a diagramação, a produção de jornal era, era muito boa, assim, a minha avaliação é que era muito boa, e acho que se pegar as empresas de comunicação, talvez elas não esperassem algo desse tipo. Então, essas são algumas capas que eu, que eu peguei do Diário Oficial. Aqui, para a gente ter uma ideia, eu selecionei uma das capas e o, e o miolo né, das matérias. É, houve um investimento né, na, na, na fotografia, a gente conseguia... É, é, ter realmente, assim, gente tinha um caráter jornalístico, né, o, o, o, o, diário, o Diário Oficial... E a gente que, que fazia a pauta né, diária de dele. Aqui também é um outro exemplo, né, a capa, esse, é o de, esse é um de novembro, né? Do, do, eu acho que eu estou sem a data aqui, eu não enxergo, mas é, ele é bem, acho que é do dia 20 mesmo, de novembro, enfim, está perto do, do mês de novembro. Perto do dia 20 de novembro. E aí, na capa, a gente traz é, a questão da, das creches tem uma foto sobre a questão racial, e aí a gente vai ver as duas páginas centrais do jornal, né, o que, que a gente publicou. Então, é, a gente começa a trazer, a gente leva para a cidade outras questões com, com viés é, que, a gente, que a gente debatia, que a gente discutia. É, isso era uma novidade e por isso que a gente apanhou tanto né, da... da, da é, das empresas, porque realmente a gente definia a pauta e, e, e publicava. É, não dá para ver, mas essa primeira página aí, que é uma coisa bem importante que a gente fez, é desde o primeiro jornal, quando muda para isso, a gente publicava, era o era, o, era o PAT, é Posto de Atendimento ao Trabalhador, que tinha uma relação de, de vagas, né? para trabalhador, então a gente publicava todos os dias quais eram as vagas que estavam disponíveis lá no posto de atendimento ao trabalhador, isso fez com que as pessoas, é, os trabalhadores, quem estava procurando emprego, fossem atrás do jornal, era uma fonte de informação sobre vagas, né? então também era uma maneira é, de, de prestar uma, de prestar serviço, e a gente sabe que trabalhador sai muito cedo para procurar emprego, já pegava o diário oficial, via o que tinha no, no posto de atendimento do trabalhador, né, com base na, nas tabelas que a gente publicava todos os dias. É, aqui nós temos uma, tem mais duas capas né, do, do, do, do, do diário oficial para poder é, entender o que, que a gente publicava. Né. É, esse eu, esse eu, eu peguei por uma... É, primeiro pela capa né a gente conseguia dar isso assim qual foi o investimento da, da, da prefeitura mas a gente pegar aqui também essa matéria mansões Santo Antônio em, de investigação do Ministério da Saúde ou seja às vezes eram informações que não que não eram veiculadas na na, na, na em jornais né na, na imprensa na grande imprensa né da, da cidade e a gente e a gente publicava claro que tomando todos os cuidados, porque a gente tinha sempre a questão... Quando a gente tinha dúvida, submetia ao, ao, nosso, ao nosso jurídico para a gente não ter problema na... É. E aqui nesse diário oficial, no canto, bem no canto ali do lado do animal, dá para ver o lazer de corpiarte, tem a capa do lazer de corpiarte. O lazer de corpiarte, quando ele foi criado, depois eu vou mostrar ele mais no final, é pela, Secretaria de, pela Secretaria de Cultura, ele era distribuído, eu não lembro a tiragem inicial, eu acho que eram 3 mil exemplares, eu não tenho aqui, e a gente distribuía nos museus, é, é, na prefeitura, fazia uma distribuição. Com a criação do Diário Oficial, o lazer de copiate, que era quinzenal, ele passou a ser encartado no Diário Oficial, que tinha uma tiragem de 10 mil exemplares. Então, a cada 15 dias a gente tinha o, diário, o lazer de corpiate encartado, é, ou seja, a, aquela a, a discussão também sobre a unificação né, da comunicação, de você não ter vários espaços, mas você conseguir centralizar a distribuição, é, de, de certa maneira a gente conseguia o lazer de corpiate, era também atrair a público, porque as pessoas já ficavam esperando... A cada 15 dias, porque ele trazia todo um roteiro né, da, é, da questão cultural, de lazer né, é, da cidade, né, o que era da, da, da, da prefeitura. É, esse também é o para ver, a, a gente estava no ano né, de, de, de comemoração dos 230 anos da cidade, e o que eu queria destacar é assim: olha o título. Né, que a gente tava, a gente já estava com o governo federal, estava no governo federal, e então assim a gente trazia para o título, né? Lula inaugura a Sarrão, então era é, era era uma quebra mesmo, né? De algumas é, a gente fazia realmente um enfrentamento, né? Da, com as grandes empresas. É, esse esse em agosto de 2004, a gente já estava, que é o último ano, né? A gente já estava no período eleitoral, e aí o diário oficial, em agosto, ele muda de cor, né? Ele sai do azul e vai para o vermelho. E ele tem agosto, setembro, ele vai de agosto até dezembro já numa outra cor, né? Eu trouxe para mostrar a diferença, o que, que, o que, que houve. É, o nosso último diário oficial é esse, que é o último é, diário oficial de dezembro, né, quando a gente perde as eleições, mas ainda é, até o dia 31 de dezembro. É, a Isalene está né, à frente da, da, da, da prefeitura, então sai o diário oficial. E aí é o primeiro diário oficial da nova, da nova gestão, ou seja, o... É, a nova gestão faz a opção por, é, enfim, pra, por não dar continuidade ao projeto do Diário Oficial. Esse é o primeiro deles. Assim, eu não acompanhei depois até, mas eu eu entrei para ver o último desse do Diário Oficial de ontem, né? E, e é assim, não tem só tem os atos, não tem mais a não, não tem não tem matéria. Aqui é o Lazer de Corpo e Arte eu peguei algumas capas, então era uma revista é, que, totalmente colorida, é, tinha uma... A, o designer gráfico dela era muito legal, né, em papel, ela toda era... Ah, eu esqueci de dizer, o Diário Oficial, que também a gente muda, ele é em papel jornal, então ele tinha a cara realmente de um jornal, né? É, o lazer de corpiátio já é um, ele era com papel puxê, a capa e offset por dentro, então era, era quinzenal, ele foi até, é, circulou até o final da, da, da, da gestão da, da, da Isalene, aí são algumas capas. Aí é uma publicação que a gente fez de comemoração dos 230 anos, era, nós tínhamos muito fotógrafos, né que aí eu queria também dizer uma coisa que foi, que foi legal, que a gente trabalhou para tentar integrar as pessoas que eram o, o, o, servidores né? concursados que, que, que vieram junto no projeto. Né? A gente teve um ganho, tinha gente que estava encostada há muito tempo e que veio para o nosso projeto, e esse foi um projeto de... de dos fotógrafos, né, da, da, da prefeitura. Cada um fez fez uma foto de um ano e esse último aí, esse é o, é o conhecido, ficou conhecido como livro branco. É, ele é, foi editado, né, no final do mandato e ele traz, ele ele compila as principais as principais ações, né, do de cada secretaria, né? Então, ali tem, tem um relato que cada secretaria mandou, e a, essa é, enfim, assim, é o que a gente tem da, da memória compilada aí, porque a gente também tem memórias em outros, em outros espaços, né? É, nós também tivemos, reforçamos o Porta Aberta, que era um. um que era uma publicação voltada para o funcionalismo, né? tinha então, é, uma comunicação direta. E, assim, é, das ações, né, a, a gente tem ainda a questão da publicidade. Eu, eu acho que, assim, falar da comunicação, né, sobre os instrumentos que foram criados, é, eu, eu, não, eu não me estendi, inclusive, por conta do tempo, porque eu sei que é um ciclo de aulas e que cada um está tratando, como hoje eu sei que a tarde teve sobre a questão do funcionalismo, né? Então, por exemplo, falar sobre comunicação e sem a gente falar sobre o enfrentamento, né? Como foi passar pela greve dos, do, do, do, do, dos funcionários, que foi uma, uma, foi uma greve bastante difícil para o governo, né? E é, onde eles cunharam expressões que para comunicação era muito difícil de romper, que tinha a ver com, com um reajuste, né? Porque, e, ou melhor, a, não, é, foi um ano que não houve reajuste e eles cunharam a expressão Isalene é zero, e foi assim, é, pra, a, de toda a conjuntura, né? Era muito difícil de, de conseguir, é, é, a batalha da comunicação foi perdida, né? É, e aí eu não acho que só que a responsabilidade é da comunicação, a responsabilidade é nossa né de era de todo de, de todo o governo de todas as ações de todas as decisões que eram que, que, que foram tomadas né mas foi um momento bastante foi um momento muito difícil de muito desgaste as propagandas né porque a gente investiu é, ao mesmo tempo em que nós retiramos verba de investimento para quem não sabe é, em geral os jornais em geral não né assim os jornais eles sobrevivem das verbas publicitárias dos governos, assim como a gente a gente faz hoje um balanço, né, do que foi o um investimento do governo federal em relação a gente apanhava e mesmo assim investia em publicidade. Nós nós cometemos erros desse tipo, né, que era de, de garantir verbas de publicidade para as empresas que eram contrárias a, né, que, que batiam na gente cotidianamente. E, e era uma contradição que o governo, que o governo enfrentou porque nós tínhamos, é, nós tínhamos pessoas, que, é, companheiros que defendiam né, a manutenção das verbas publicitárias como uma forma de arrefecer, né, de, de ganhar uma trégua porque é, as empresas são venais, né, se elas recebem dinheiro elas compactuam com algumas coisas e tem umas que mesmo recebendo dinheiro não compactuam com nada, né. Então, esse era um debate também que acontecia sobre as verbas publicitárias. As campanhas que nós fizemos, eu avalio que foram insuficientes, né? É fazer essa avaliação agora, depois de, de alguns anos, ela é mais fácil, né? mas a quente, quando você está vivendo, e as decisões que você toma, ela é sempre muito mais difícil. né? Então, também acho que não dá para ficar valorizando muito é, a questão dos erros ou das decisões que a gente teve quando estava à frente do, do governo, mas ainda assim, né, se a gente for ver o resultado do primeiro turno, né, assim, o, o, com todo o desgaste que, que o governo sofreu, né, depois foi a, campanha, foi a campanha do Zika, né, ainda ver qual foi o nosso, o, o nosso desempenho, né, a base que a gente ainda conseguia manter, é que eu acho que até foi, foi, bem, foi, bem, foi bem expressivo para tudo que a gente, para todo o período que a gente viveu. Assim, acho que para, para a apresentação e ficaria por aqui. Obrigada, Rosana. Nós vamos ouvir agora a Ivete Roldão. Ivete, a palavra está com você. Oi, Sônia. Oi, Corinthians, oi, Isaline, que eu não, não tinha implementado ainda, os outros a gente já conversou. É... Falar da rádio educativa ainda me emociona muito, né? Eu, quinta-feira, comecei a mexer aqui nas coisas que eu tinha, e para fazer um roteirinho, para tentar manter aí os 20 minutos que eu tinha combinado com o pessoal. Então, vou só começar, antes de começar a falar, mostrando para vocês, esse foi o primeiro folhetinho que a gente fez para é, apresentar a programação da rádio, né? Esse slogan é da Cláudia Trevisan, que é professora da rede, até hoje está atuando na rede municipal e, e, e era professora também de, de publicidade e propaganda lá da PUC e que foi cedida pela Corinta depois a gente fala um pouco mais disso né para trabalhar na educativa né Corinta é, mas vamos lá então vou tentar cumprir meu roteirinho aqui bom é, eu também quero falar um pouco da, da, do que a gente fez né e depois dar um pouco a minha opinião é a educativa como todo mundo sabe né uma concessão da prefeitura que no governo do PT estava sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura né que na época era cultura esportes e turismo Hoje está tudo dividido né a rádio entrou no ar em maio de 2000 de forma experimental ainda no governo Chico Amaral né, e foi inaugurado oficialmente em 14 de julho de 2000. Portanto, né, é, quando o Toninho e a Isalene assumiram a prefeitura, a rádio tinha seis meses no ar, e vocês devem lembrar, funcionava na casa do doutor Plutarco, que era o secretário de cultura, era uma história meio louca. Assim, né? E aí, quando o Toninho assumiu como prefeito... É, quem assumiu a direção da rádio foi a Neuza Rize, acumulando com a diretoria de turismo. Na verdade, ela era, ela era diretora de turismo e também é, é, assumiu aí a rádio. Né? Então, na verdade, a gente pode dizer que de janeiro a outubro a rádio ficou sem direção. Né? A rádio não tinha direção, porque a prioridade era o Departamento de Turismo, no caso da, da Neusa né é, Nesse período, a rádio passou a funcionar na Torre do Castelo, o que eu sempre falei, desde que eu entrei como diretora da Rádio Volta a insistir, foi um erro. Se né? é, é, Toninho cometeu um erro nos nove meses de governo, para mim foi esse porque você não faz o estúdio de uma rádio num lugar onde ela não pode ter uma sede. né? Por mais que a toa seja simbólica, seja histórica e tudo mais, né? não tinha espaço lá para você ter mais nada. Né? Aliás, o próprio estúdio era minúsculo, né? se você levava dois entrevistados já não cabia ali. Né? Bom, e nesse período, além dela passar a funcionar na Torre do Castelo, ela tinha quatro locutores que faziam a programação musical, cada um a seu próprio gosto. Né? E à noite havia programas de jazz, rap, rock, entre outros, feitos por voluntários. Né? Eram os meninos do, do, da juventude, petista, a maioria, né? até onde eu me lembro. É... E continuava no ar, pasmem um programa do Exército que havia sido implantado pelo antigo diretor da rádio na gestão Chico Amaral, que era o Paulo Roberto Machado, né? amicíssimo do povo do Exército. Então, essa era a situação da rádio em outubro de 2001, quando eu entrei. Né? É, Para ser justa, é, o Toninho já tinha pedido para a Isalene falar comigo, acho que uns dois meses antes, se não me engano, se eu queria assumir a direção da rádio, e eu disse que não podia, eu estava dando aula, eu tinha dois bebês e estava no meio do doutorado, né? E, e eu disse não, e aí quando o Toninho morreu, a Isalene falou comigo de novo, e aí eu achei que é, é, e ela falou: não é mais um convite, né? Uma. Não lembro o termo de seus ois, Alene, mas enfim. E aí eu dei um jeito e assumi a rádio, porque naquele momento eu acho que era dever mesmo de militante estar no governo, ajudar o governo depois de tudo que tinha acontecido. Bom, então eu entrei. Coincidentemente, gente, eu acho que hoje ou amanhã, né? É, entrei em 3 ou 4 de outubro, assumi a rádio junto com a equipe do Walter, né? o Walter como secretário de turismo, a Sônia, a Glória, enfim, tantos outros companheiros aí que estavam naquela equipe da secretaria de turismo, né? e não, eu não tinha nem onde ficar, né? eu assumi a rádio e não tinha onde ficar, porque na... na... Não tinha espaço. A minha sorte foi que o Walter assumiu, e como ele já tinha férias marcadas, ele tirou os 14 dias de férias, então, nos primeiros 14 dias, eu ainda fiquei como secretária de cultura, acumulando, aí tinha sala lá no Lago do Café. Mas quando o Walter voltou, eu falei, para onde eu vou? né é, para tocar essa rádio. Então, eu ia lá no estúdio, no horário dos locutores, conversava com os locutores e tal, e até que decidimos ficar no DECOM, no terceiro andar. Então, eu peguei um cantinho do DECOM, conseguimos lá duas mesas e tal, e ali começou, então, a história da rádio educativa. Só no início de 2002, né, é que nós conseguimos, através... Da Sanasa, né? a Sanasa sempre é, ajudava a rádio, a gente fazia uns esportes e eles ajudavam nas duas gestões, tanto do Vicente como do, do Ricardo, mas no início o Vicente nos ajudou muito, né? ali como presidente da Sanasa, e a gente alugou um conjunto de salas na João Ebolato. nesse Nesse período, é, é, bem no início de 2002, coincidentemente, fechou a Rádio Morena, eu acho que todo mundo lembra aqui o que era a Rádio Morena e a programação musical e cultural da Rádio Morena. Né? E como a Rádio Morena fechou, a gente achou que a gente tinha que aproveitar aquele momento para ganhar a, essa audiência que era da Morena. Então, eu, Turati e o Gerri, Turati, acho que todo mundo lembra, o companheiro do PSOL, que agora está em Santos, e o Gerri que né, está nativa na aqui em Campinas ainda na frente, à frente das redes comunitárias, nós passamos um final de semana sábado e domingo trancado, fazendo uma programação musical mais voltada para MPB, né? E os CDs, porque não tinha CD na rádio também, né? A gente teve que pedir para as pessoas darem, emprestarem. Então, assim, desde secretários, diretores, companheiros do PT, né? eu levei todos os CDs que eu tinha, o Turati levou, o Walter, a Soray, eu lembro que deu muitos CDs também. E a gente conseguiu fazer uma programação musical a princípio, né? É, e um informativo jornalístico de hora em hora, essas foram as primeiras coisas que a gente fez. A gente tinha conseguido dois jornalistas, na verdade uma jornalista formada que trabalhava no jurídico e um aluno do terceiro ano da PUC, que era meu aluno e que trabalhava na Secretaria de Saúde e aí consegui uma transferência dos dois. Depois né, foram chegando outros funcionários, mas é, durante 2002 e 2003 nunca passou muito de uma equipe que eram seis funcionários da própria prefeitura, né, sendo quatro deles jornalistas, é, quatro estagiários de jornalismo da PUC e nós três, né, eu, o Geri e os quatro locutores, que mais davam trabalho do que funcionavam, né? É, desses quatro locutores, só um era funcionário de carreira, e os outros três eram comissionados. É, então, essa foi a equipe inicial aí, durante todo o ano de 2002, né? E no ano de 2002, a gente começou, então, a fazer uma reestruturação, não é nem reestruturação, a é estruturar uma programação na rádio educativa. E aí, né... É... Eu acho que vale a pena salientar aqui que eu acho que tinha um problema de interpretação né, é, do que deveria ser a rádio educativa. Né? Quando a gente pensa em termos de comunicação pública, comunicação educativa, né, rádio e TV pública educativa logo vem à mente a TV Cultura, né? que é um patrimônio aqui do Estado de São Paulo. E aí, todos nós que somos de esquerda, né? sempre, e, e, discut... e discutimos a comunicação, sempre discutimos a questão da autonomia da TV e da rádio cultura, que a gente nunca aceitava que os governos de plantão, né? seja o Cova, seja o Fleury, lá atrás o Maluf, né? usassem a, a TV Cultura como instrumento político. E até hoje a a gente faz essa discussão, né? Porque hoje o PSDB e o Dória tem usado muito a TV Cultura, né? A gente vê nesse período um jornalismo na TV Cultura muito aquém do que ele já foi em governos mais democráticos, né, na época do Franco Montoro e até do próprio Cobos Hoje a situação tá muito pior. Então, para quem sempre fez essa discussão do que deve ser, né, um um veículo de comunicação público e educativo, era difícil para mim conceber que a rádio educativa deve ser outra coisa. Então, para mim e para a equipe né, que foi se achegando, é, eu acho que havia uma, uma concordância de algumas pessoas do governo, em especial o pessoal da Secretaria de Cultura, né, tendo Walter à frente, de que uma programação educativa devia colaborar, né? É, para a cidadania das pessoas, né? esse veículo ele deveria dar acesso ao ouvinte né? de cultura, de educação, é, e não ser um, um veículo institucional do governo, que é o que a educativa é hoje, foi durante o governo do doutor Hélio, né? o jornalismo basicamente, um jornalismo chapa branca, que a gente chama. Né? Então, baseado nesse tripé de música, informação, prestação de, de serviço e programas culturais e educativos, foi que a gente pensou a, a, a programação da, da rádio da educativa, né? e eu acho que o lugar que mais dava problema né, e discussão por incrível que pareça, nunca uma discussão uma hora marcada. Vamos discutir o que é rádio educativa. As discussões eram sempre no corredor, nos corredores e meio de forma individual, como se muitas vezes eu me sentia assim, com as coisas que alguns diretores, secretários falassem, como se eu, eu queria mandar na rádio, eu queria fazer a rádio do jeito que eu achava... É, enfim, né? eu acho que a gente conseguia discutir a rádio ali no, no, no, no espaço da Secretaria de Cultura, com os outros diretores, com os secretários, enfim, mas não no governo. Né? E essa programação era uma programação que tentava estimular a reflexão dos ouvintes, procurava fazer debates, análises, né? É, mas eu acho que aí exatamente se evidenciaram as contradições, né? É, do que se esperava que fosse uma rádio educativa e do que ela estava sendo, né, então a gente fez uma programação aí, né, de um programa de três horas de manhã, com notícia, prestação de serviço, entrevistas todo dia e música... Né? Na primeira semana do Bom Dia Campinas, que chamava esse programa, a gente fez uma série de entrevistas sobre violência com especialistas, com os secretários de governo, né? é, o educativo Informação de Hora em Hora, o Jornal da Educativa no Final da Tarde, que era um resumo do dia, né? e um programa de cultura. É, esse jornalismo, eu acho assim, ele passou a ser reconhecido na cidade, passou até a incomodar, de certa forma, porque... É, a, a equipe da educativa foi amadurecendo, então aqueles estagiários que entraram lá no início de 2002, eles foram contratados ao longo de 2003 e 2004 e continuaram na rádio, os quatro estagiários foram contratados e eles quiseram ficar, diga-se de passagem, comissionados, né? mas ganhando na época 850 reais cada um, era o, o Menor comissionamento que existir, mesmo assim eles quiseram ficar é né? tudo bem que jornalista ganha pouco mesmo né. Mas eu acho que assim quiseram também ficar porque a gente conseguiu criar um espírito de corpo na, na equipe da educativa. É, isso que a Rosana falou, eu acho que é uma coisa muito importante não haver distinção em quem é comissionado e quem é funcionário de carreira, né? todo mundo ali arregaçava as mangas, e quando tinha alguém que não arregaçava, independente de ser funcionário de carreira ou de ser comissionado, a gente falava, não, não dá para jogar o nosso time. Né? É... Não vou entrar em nomes, em detalhes aqui, mas acabou saindo gente tanto comissionado como funcionário de carreira. Então, até o final de 2004, né? a programação da rádio IAWI, das seis da manhã à meia-noite, foram criados programas bem interessantes, eu queria salientar dois aqui, o Ponto e Vírgula, que era uma parceria com a Secretaria de Educação, né? feito pela Cláudia Trevisan, é, então, como eu disse antes, a Corinta cedeu a Cláudia Trevisão para trabalhar na rádio em tempo integral e ela fazia esse programa e outras coisas pertinentes à educação. Né? E o Maluco Beleza, né? que era um programa produzido, esse programa ainda existe até hoje, que é o único programa que ainda existe, né, lá na Educativa, pelos usuários do Serviço de Saúde o do Dr. Ferreira, tinha essa parceria também. E durante toda a programação a gente tinha vários outros progra programetes, né, pílulas que a gente chama, educativo Cidadania, Sala de Leitura, Agentes da História, Explique, Descomplique, entre outros, né. É, então, esse jornalismo, o né, misto de jornalismo factual, mais os programas que eram feitos pela equipe de jornalismo, mas com um tom mais cultural, educativo, né, é que a gente fez esse cruzamento aí né, do, do, do que poderia ser chamado de entretenimento, é, pensando um pouco que o educativo e o, e o popular não precisam necessariamente se excluírem, né? eles podem estar aí num no mesmo pacote. Né? É, então, eu estou aqui cronometrando o tempo, Sônia, é, eu acho que eu tenho mais uns cinco minutos, eu queria dizer que a gente fechou né, 2004 com uma série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito, em parceria com o canal universitário, eu acho que esse momento foi um momento riquíssimo e que ficou claro para a cidade mesmo, que no nosso governo a educativa não era uma rádio instrumentalizado pelo governo ou um jornalismo chapa branca e em 12 de dezembro de 2004 também mesmo depois de perder a eleição a gente fez um trabalho maravilhoso no dia internacional da criança no rádio e na televisão também em parceria com o canal universitário né é, em 2003, a gente é, criou e passou a funcionar o conselho de programação que o estatuto exigia, estatuto esse, que foi um suor para conseguir terminar da rádio, por causa de vários problemas em relação com o jurídico. O jurídico da prefeitura, eu acho que assim, é uma coisa muito complicada, não vamos entrar nesses detalhes, mas tanto na questão do estatuto como no processo de concessão da rádio tudo que a gente precisava do jurídico, parece que mais empacava do que né, ajudava. Então, outra, outro problema sério que a gente enfrentou foi esse processo de concessão, e ele só foi, eu tenho até, até uma cópia dele aqui, não vou achar, mas ele só foi é, realmente obtido em meados de 2004, né? É, foi que a, o processo de legalização da concessão da rádio para a prefeitura foi legalizado, e a gente conseguiu o termo lá de concessão. Né? Então, essa questão da concessão foi uma coisa muito difícil, eu, então, era apenas jornalista, né? eu nunca tinha tocado uma rádio de A a Z, então, foi muito aprendizado, mas essa parte da concessão foi uma das partes mais... Outra parte muito complicada da questão técnica da rádio, a gente tinha o um estúdio na Torre, como eu já falei, né, é, e nós ficamos é, 2002, 2003 num conjunto de sala da Jorge Bolato, em 2004 a gente mudou para em cima da Nico, onde era a sede da Rádio Central, e a gente conseguiu, por doação do senhor Alfredo Orlando, que era diretor da rádio, um estúdio de gravação que até então a gente não tinha. Então, a gente ficou em 2002 e 2003, todas as gravações que a gente tinha que fazer eram de forma totalmente improvisada. Né? E o Transmissor, que era outra novela mexicana. Embora a gente tivesse o direito a transformar... A, a, alcançar mil watts de potência, né? uma potência de mil watts, a gente nunca chegava a ela, nós fomos chegar a 1.000 watts também em 2004, né? porque é, nós tínhamos um transmissor de 300 e esse de mil watts ele funcionava sempre a 500, 400, por aí. Né? e além disso quebrava muito, aí quando ele quebrava, ia o de 300 se por aí a folha. então assim, não vou ficar falando essa questão técnica, que é uma coisa muito chata, mas era um perrengue, um perrengue até que a gente conseguiu contratar uma empresa que, que fazia manutenção e aí as coisas melhoraram, né, e por que que a gente nunca teve uma potência de mais de mil watts, hoje a rádio acho que tem 5 mil watts, né, porque só com a concessão legalizada é que a gente poderia pedir um pedido de ampliação de potência. E como a nossa concessão só foi legalizada em meados de 2004, não tinha como. E aí eu quero finalizar, então, reforçando um pouco essa questão das relações políticas mesmo, é, é, por fora e por dentro. Né? É, é, eu acho que para a cidade a raiva de educativa era um incômodo, assim como o diário oficial... Né? Porque se tinha rádio educativa, acabava se tendo menos propaganda na CBN, na Central, enfim E as emissoras de rádio também liam o Correio Popular né? Então, ao se enfrentar o Correio Popular, se enfrentava é, a imprensa quase inteira de Campinas né? é, Principalmente no que se refere às rádios é, mas também no âmbito interno né, dos companheiros do PT, aliás, uma correção, viu, Sônia, eu sou uma militante de esquerda, tento ser uma militante de esquerda, eu não sou mais petista desde 2008, apesar que aqui em casa minhas filhas dizem que eu saí do PT, mas o PT não saiu de mim, mas oficialmente eu não sou mais filiada ao PT desde 2008. Mas a maioria dos secretários era o que eu estava querendo falar, é, na minha opinião não entendiam o papel e a importância da rádio, porque eles queriam que a rádio fosse um pouco o que era o diário social, e a gente não entendia dessa forma, né? então eles queriam que a rádio fosse estatal e não pública e educativa, e, e eu acho que é um equívoco. Né? É, eu acho que a rádio ela era uma prioridade para pessoas do governo e não para o governo. Né? Quando eu falo governo, falo governo como um todo. Né? Eu acho que assim, tanto a Isalene como prefeita, como Walter, como secretário me davam total autonomia. Então, nesse sentido, assim, foi muito legal, foi muito importante, muito interessante essa experiência. É, mas né, a gente vivia de migalha. Né? A gente vivia de móveis usados, que não servia mais para as outras secretarias, então eles davam para a gente, tudo meio quebrado, CDs emprestados, só um ano e meio depois a gente conseguiu cobrar, comprar CD, funcionários deslocados de outras secretarias, com outros cargos que não de jornalista ou radialista, jornalistas comissionados, que como eu disse, ganhavam cerca de um salário mínimo e por aí afora, né? É, então sempre foi muito difícil e como a Rosana disse na correria que era o dia a dia eu acho que a gente nunca parou de fato para né, é, pensar né, o papel da rádio o que ela deveria ser de fato e como não tinha esse espaço eu fui tocando com a equipe com a equipe a gente fazia muitas reuniões muitos seminários né? inclusive assim, a gente fez um seminário de um dia num sábado para discutir o que que era o jornalismo, o que que era a programação de uma rádio educativa, então eu acho que por isso que a equipe comprou tanta ideia, tanto que nós temos um grupo no WhatsApp até hoje, falei para eles ontem, que eu ia estar aqui hoje falando da educativa, todo mundo ficou bem feliz, né, todo mundo lembra com muito carinho, e acho também que a gente não conseguiu ser parceiro nós e o DECOM, a Secretaria de Comunicação, né, acho que por... Inexperiência dos dois lados, e porque a guerra contra os outros meios de comunicação também era insanos, os problemas do governo eram muitos, né? e não se teve esse tempo aí. Eu acho que talvez isso fique como é, é, coisas que a gente pudesse repensar numa próxima oportunidade. Né? É, hoje, né? 16 anos depois, eu acho que, é, em termos do jornalismo, eu acho que a gente foi inocente de. Né? E aí, quando eu falo nós, eu me colocando à frente, né? porque eu acho, sim, que a gente não poderia ser um jornalismo de chapa branca, mas eu acho que é, hoje eu faria diferente. Né? É, eu acho que a gente tentava combater o Correio, assim como o Diário Oficial também fazia, mas era uma guerra insana mesmo, né? E a programação é uma outra autocrítica que eu faço, talvez tenha sido, mesmo sem querer, né, com tudo que a gente pensava que estava. Eu vou contar só uma historinha, eu lembro que uma vez eu encontrei o Paulo Brito, nosso companheiro da Marida Maria José, lá do Campo Grande, e ele disse assim para mim, por que você não toca Mulher Chorona na rádio? Eu nem sabia o que era Mulher Chorona, começa por aí. E aí ele, ele disse para mim, oh, naquele tempo não tinha um celular, né? Hoje a gente pega já no celular e ouve. E eu cheguei em casa e fui procurar o que era essa música Mulher Chorona. E aquilo na época... É... Eu falei, o Paulo é louco, né? Como é que eu vou tocar essa música na rádio? Não acho hoje que a gente tem que tocar Mulher Chorona, não. Mas eu acho que teria que repensar um pouco se a programação da rádio na nossa época não era um pouco elitizada demais. Talvez porque eu me inspirasse muito também na Rádio Cultura Municipal de Amparo, que vários de vocês devem conhecer, e que era mais elitizada que a nossa. Então eu achava que a nossa, né? E para terminar mesmo, em termos de memória, eu acho que a história da rádio está... Né? É... Registrada, né, ela rendeu aí vários artigos em congressos de comunicação, uma mesa redonda na, na Associação de Leitura do Brasil, ELB, em 2003, na Rede ALCAR, que é uma, uma rede de memória de comunicação, no Intercom, que é um congresso interdisciplinar de comunicação. Eu trabalhei dois artigos sobre o papel da rádio educativo, dando como exemplo a educativa, né, e por aí afora. E por fim. Né, é, é... é um capítulo do meu livro sobre a história do rádio em Campinas, né? O... Próprio, a própria linha fina é da, da PRC9, a educativa, e um capítulo é a nossa história na educativa. Né? E eu tenho aqui em casa isso daqui, que a Ana Matos fez, que é uma companheira aposentada hoje da prefeitura, com todas as matérias, do Diário Oficial, do Correio, todos que saíram sobre a educativa, então tem essa memória, que você que gosta, Sônia. <risos> né? É isso, gente, obrigada. Obrigada, Ivete. Eu já estou encomendando um livro aí, da rádio. Boa, obrigada. É, eu quero fazer aqui o registro de duas manifestações que a gente teve aqui, uma no chat, que é a Isalene dizendo que a sua principal atuação foi exatamente a retomada da rádio educativa, né? E que é, o programa Bala Beleza é uma grande contribuição para a humanização é, dos pacientes. A Fabiana, a Fabiana Ribeiro manda um abraço para a Rosana, disse que foi muito legal ouvi-la aqui, que tem muitas saudades do tempo de atuação conjunta na comunicação em Campinas. A gente vai abrir agora, para quem estiver aqui na sala, se quiser fazer perguntas oralmente, ou se quiser se manifestar pelo chat, para passar para o nosso debate. Ah, quem está na sala, alguém se inscreve? Alguém quer falar ou mandar uma, uma pergunta? A Corinta está dizendo aqui que, que amava o Maluco Beleza como ouvinte. Não temos nenhuma pergunta especificamente, a gente tem manifestações, por enquanto. Alguém quer falar? Fazer uso da palavra, conversar, dar ter papo, matar saudade, fazer perguntas. falar é... Sônia. Oi? Quem? Ah, Isalene. Então, Isalene, a palavra está com você, vai, pode falar. Sônia, eu acho que não. Tá, agora sim. Então, cumprimentá-las, né, a Rosana, a Ivete... Com essa pandemia, e vem aqui, ficou vó, vo... não, ficou vó antes da pandemia, mas a gente nem pôde comemorar, fazer visita. Já vai fazer um ano, Isalene, agora é dia 24 de outubro. Já está caminhando daqui a pouco e já vou encontrar. Está uma... já. E a Rosana, que eu já, já há tempo mesmo que não a vejo, e é um prazer imenso estar com vocês. Agora, realmente era um sofrimento essa questão né, da comunicação, porque uh, eu também me apoiava em reclamar com vocês, porque eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que reclamar com alguém, então vocês devem ter me aguentado muito, a Ivete principalmente, porque ainda bem que agora mesmo você falou, hoje você faria diferente, eu também faria diferente, porque a gente não criava espaço também, né, eu não tinha muito espaço para estar assim me apresentando, também não tinha tanta uh, eu também não, não, não era criativo o suficiente para ir buscando outras formas de, de entrar na rádio. Mas eu me lembro que eu precisava pedir para ir fazer algumas entrevistas e, e falar. Mas eu acho que o que eu escrevi, é, eu acho que o grande valor realmente foi retomar essa rádio, que hoje é, é muito, muito ruim, mas ainda tem alguma coisa e o prefeito usa e abusa, né é quase a rádio do prefeito hoje. Mas isso também não importa, é que a cidade tem uma rádio, nós vamos voltar a governar Campinas, com o e Lênin e essa rádio vai ter um novo papel, vai ter um grande papel. Agora, o Diário Oficial, né? a Rosana acabou ficando na comunicação mais na questão do Diário Oficial, mas tinha muitas outras questões, né, Rosana, que, que passavam lá pela comunicação, mas eu acho que o Diário Oficial foi um instrumento muito importante. Não, não que, que a gente conseguia atingir, né? mas atingir aqueles com quem nós queríamos governar mesmo, que era essa inversão de prioridade, atingir as pessoas que estavam mais à periferia e distante. Ah, e o um caderno branco, né? para mim, eu quero só contar um fato o Caderno Branco, para mim, foi uma boa sacada. E hoje mesmo, se a gente olha as fotos, você reconhece as pessoas, você vê que realmente tem uma síntese importante lá. Ah, eu, eu estava, no dia que nós lançamos o Caderno Branco, depois eu fico com é uma criança no... Ah, lá no Giovanetti. E estava lá o Manuel, não sei se é Cardoso o quê, que toda semana ele, ele era funcionário público e toda semana ele fazia um artigo batendo, né? Vocês lembram do correio? Sim. Manuel quantas das Quantas lá. E eu, eu... esse esse rapaz. Seu Oi, microfone desligou, Isalene. Desculpa, Isalene, você pode ligar seu microfone? Ah, de, agora, não sei por que, que Mil desculpas, foi um erro técnico aqui Pode continuar, obrigada ah, tá. Então tá bom Eu não sei onde você estava Falando do Manuel ele... Isso, você estava falando Que foi depois do lançamento Para ah, é, pra... pizzaria Daí Ele abriu assim Ele começou a folhear E logo na segunda e terceira ah, folha tinha o Alípio, né? Vocês lembram do Alípio? A malícia do era uma beleza, né? Logo na terceira, eu, falei, eu tinha uma reportagem sobre as cooperativas e na esteira da, das cooperativas, dentro da seleção do material reciclado, tinha o Correio Popular. Foi a primeira coisa que ele viu, eu falei, por quê, é, mas olha como a gente utiliza bem o Correio. Ele é reciclado para depois voltar a ser utilizado por outras matérias. Então, eu, a, minha, a minha intervenção é mais para agradecer vocês e, e essa, esse curso está sendo muito bom, porque a gente está podendo balançar, né? ver o que a gente fez, as críticas, porque nós queremos apontar para o futuro. Então, é isso mesmo que, que eu acho que está tá ajudando. Obrigada pela contribuição de vocês aí nesse futuro que nós estamos programando. Ah, Corinta, você quer falar? Tem manifestações suas no chat? Você quer falar é, você mesma? Quer? Okay. Quero. Mas eu não vou começar falando pelo que eu já escrevi. Primeiro eu queria cumprimentar vocês e a Rosana e a e a Ai, agora se o nome, Ivete, ah, pelo trabalho apresentado, parece que é um voltar no tempo, né, a gente começar a relembrar tanta coisa que aconteceu, mas eu, eu queria dizer que nós, a, a, o papel da, da imprensa ou da comunicação na nossa secretaria era bem específico, porque tinha uma demanda, eu escrevi ali uma demanda diária, que nós chamávamos uh, os incêndios diários, que a imprensa uh, colocava na nossa... Uh, sempre tinha algum problema em alguma escola que eles achavam de... de Encontravam, e daquilo eles faziam um Deus nos acuda. Então, a gente tinha que estar correndo e ficava muito na defensiva. Eu acho que depois... Uh, o nosso primeiro jornalista, um menino muito legal, ele era um jornalista de sindicato, de professores, então ele não não estava acostumado com esse papel, que eu acho que é um papel diferente da mídia de governo, né? que você tem que estar tá trabalhando a partir do outro lado. E Então, quando nós conseguimos trocar jornalista, que entrou a Valéria, que tinha mais experiência de lidar com a imprensa, então, aí, as nossas relações ficaram mais tranquilas um pouco, não é que ficassem tranquilas algum momento, mas dava para antecipar algumas ações e poder se contrapor e, inclusive, poder colaborar daí com, e trabalhar junto com o governo todo. Eu queria dizer que a, eu, eu, o trabalho de vocês é lindo, mas eu queria pegar mais era os embates de Campinas através da mídia, e de como esses embates começaram a, a estruturar o que a gente vem a conhecer agora como esse ódio, esse ódio ao PT que está estruturado, e que aqui em Campinas é muito forte. Se a gente vê as últimas eleições, a gente vê um ainda um sentimento muito forte contra o PT e que foi construído pela mídia a mídia nacional e a mídia local. E, e eu queria que vocês que vocês dissessem o que que vocês acham se isso tem a ver com esse sentimento que foi construído pela Globo e que aqui, de certa forma, foi um germe. Naquela, na homenagem que teve ao Toninho, nos 19 anos agora da morte dele, uh, alguém comentou lá na homenagem que o próprio assassinato do Toninho foi uma mudança de qualidade na forma que a, a, a, a direita e a extrema-direita estavam uh, fazendo oposição a gente. Quer dizer, eles mudaram os instrumentos, partiram para a violência, e, e a partir dali a gente nunca mais descansou. A Esalene foi a maior vítima desse processo, e eu acho que talvez valesse a pena a gente analisar melhor porque é um período histórico difícil de compreender. E agora a gente tem um pouquinho de distância, porque lá a gente estava muito dentro dele. né? Eu, eu gostaria de, de refletir com vocês isso. Só para dizer um detalhe, eu uma vez, num, numa clínica, estava esperando para ser atendida, e um jornalista da Band, de coluna social, que eu não me lembro o nome agora, até é bom não dar, porque isso vai no, isso vai no Face, uh, ele chegou e... Perguntou se poderia me entrevistar. Ele, na verdade, queria que eu fizesse uma interlocução com a Isalene. Não sei se eu te contei isso. Isalene. Ele queria que eu consultasse a Isalene, que ele dizia assim: por dois mil por mês, naquela época, né? Por dois mil por mês que ela me pagasse, eu mudava a imagem dela em Campinas. E, e eu disse para ele: mas da onde que nós vamos tirar dois mil? Ah, vocês estão no governo, o que que vocês acham? Vocês acham que a gente não sabe que tem caixa 2? Eu digo, mas não, não temos caixa 2. Você não pode analisar as coisas pelo que está vendo? Digo, não, a, a gente tem que ganhar, afinal de contas, o jornalista ganha muito mal. Ele foi muito explícito e até fez uma entrevista que, obviamente, foi só para... Nunca foi ao ar, e nem coisa nenhuma ele só queria me usar para fazer essa interlocução com a Isalene, para perguntar se a Isalene pagava de 2 a 4 mil por mês para ele mudar a imagem dela na rede, na cidade. Tá, era isso. Posso falar, Sônia? Pode, oh, é lógico. Corinda, eu acho que é, a gente tem que pensar é, o que é imprensa em Campinas. Né? Campinas é uma cidade maldita em relação à imprensa. Tanto que, assim, uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes e nós temos um jornal só. É. Né? E, e na, na, na época do, do nosso governo, tinha dois jornais, mas que eram da mesma empresa. Né? Tinha o Correio Diário, o Diário era do Quércia, o Correio comprou o Diário do Quércia, né? é, é, e ficaram, a RAC ficou com os dois jornais. Então, na verdade, sempre só teve um, já há muito tempo, né? desde 1995 que quando ainda tinha o Diário e o Correio, por mais que os dois fossem de direita, né, o Cuerça e o povo da Hack, mas tinha uma disputa né, pela melhor matéria, pelo FURI eram outros tempos do jornalismo. Depois deixou de ter isso. Então era o Correio, o Correio sempre atreladíssimo ao PSDB, né, tanto que em todas as eleições, desde quando a gente elegeu o Jacob Itar, né, que o Correio fazia campanha deslavada para pro o Simeonato, né, e já na época, eu entrei na prefeitura como funcionária de carreira na época do Magalhães Teixeira, em 88. E a gente sabe que desde aquele tempo o Correio e o PSDB sempre foram super unidos, né, no tempo em que o PSDB era a grande oposição. Né? É, então, a partir daí, as rádios são super desestruturadas, então, as emissoras de rádio, em sua maioria, leem, o, leem as notícias direto, né? agora não mais, porque agora o que é mais forte é o G1, naquele tempo não era. Mas, assim pensando no tempo do governo, os radialistas pegavam o Correio Popular e iam. Então, aquilo que o Correio fazia com o governo era reproduzido nas emissoras de rádio. E as emissoras de TV, a AEPTV... Né, como afiliada da Globo Dispensa Comentários, e a Band e a TVB também. Né? Então, hum, é uma, uma, a, a, os grupos são familiares. Né? Então, a Band tem a Rádio, tem a AM, tem FM, teve o Metro, né? o, o Quercia tem a TVB, tem a, a Rádio Central, agora vendeu, né? mas enfim. então E essa coisa da imprensa de Campinas, que é provinciana, é corrupta, é corrupta a, a, a instituição em si, e aí tem jornalistas desse NAIP, desse que conversou com você, que não é a maioria, graças a Deus, eu convivo muito com os colegas que trabalham aqui na imprensa de Campinas, mas não é a maioria, são, é um ou outro, mas o Correio em si, eles querem a publicidade. E aí, como a Rosana falou, né? a partir do momento que corta a publicidade, coloca uma rádio no ar, um diário oficial, e assim, isso os irritava e não nos ajudava. Porque, assim, não estou dizendo que não ajudava, mas ajudava pouco, era insuficiente, porque o diário oficial eram 30 mil exemplares, né? É, é, e a rádio educativa com menos de mil watts de potência. Então, assim... Era difícil, né? Era uma guerra insana mesmo. Então, eu acho que, assim, a, a... e eu acho que, no caso da Isalene, embora já com o Toninho tinha uma, uma é, é, oposição, mas o Toninho, ele tinha se é, deleito com muitos votos, né? E... e... É, tem a coisa da família Campineira e tal, né? Embora o Toninho tivesse sempre do nosso lado, mas eu acho que ele conseguia, né? Então, para eles, eu acho que aí entrou o fator do machismo também. Porque a sociedade é extremamente machista. Né? Então, então, então, o machismo na imprensa que foi reproduzido, entrou também a questão do fato da Isalene ser de uma família pobre, ser uma assistente social e tudo mais, ser uma mulher comum, como todas nós, né? eu acho que isso pesou também. E eu acho que pesou aqui entre nós como que foi o governo porque o governo assim é, é, como a Rosana falou a impressão que dava Corinta é que na maioria das vezes os secretários eles queriam eles fazer coisas e eles divulgarem né? é, tinha essa dificuldade muito grande em ter uma centralização do governo e consequentemente da comunicação então eu sinto assim que tudo isso contribuiu mas, assim, você vê, apesar de tudo, o Zika não foi para o segundo turno por 5 mil votos, né? que eu acho que ali teve o peso do Lula não querer apoiar o Zika também. Aí já é outra discussão que fica para outra hora. Rosana, você é, quer eu, comentar? É, eu, eu tenho muito acordo né, com, a, com a análise da, da, da Ivete, assim, né? Ah. É, a, a questão da misoginia mesmo, né? O fato de ser uma mulher, eu acho que pesou muito assim a desqualificação e acho que tinha uma brecha, né? Eu acho que o pessoal encontrou uma brecha, porque é, é, é isso também que a Beth falou, né? Quer dizer, o Toninho ele foi eleito contra, né? Contra o, o desejo aí da, dessa elite, mais uma vez eleito, né? Ele tinha, ele teria um período, né? De, as pessoas esperam para ver. Quando ele é assassinado, e aí a gente né, sabe que condições né, ele foi assassinado, é, era a brecha que precisava para se opor mesmo ao governo, né, não tem é, é, fazer oposição a Isalene da maneira que, que era feito mas não era só a Isalene, né, também pro, é, é, eu, eu acho que essa coisa de ser provinciana, né, da cidade de ser muito provinciana, e a elite, a elite civil alijada dos seus direitos. É disso que se trata. E é muito semelhante do que acontece no, no, no, no país. Né? Esse ódio todo não é, não, é, não é só pelos nossos erros, né? porque nós cometemos erros, mas assim, é um ódio sobre a nossa existência. Como nós ousamos a existir, a ganhar uma prefeitura e a governar para os pobres e falar em orçamento participativo? É, isso é imperdoável né? para a elite que se viu fora né? da, é, dos espaços. Assim. A hostilidade, quando eu estava, principalmente quando eu estava na, na Secretaria de Cultura, em que eu acabava frequentando mais alguns espaços de, é, ou seja, de lançamentos culturais, de eventos. Né? A hostilidade que, que, que o Walter era tratado, de que nós éramos tratados, era muito grande. Você sentia, você, você entrava no espaço como se aquilo não... É, é, é que a gente, assim, a gente, a gente acha que pertence, pertence mesmo, né? Mas eles achavam que a gente não pertencia àquele espaço, assim, aquele espaço foi usurpado. Tem, eu acho que é, esse sentimento existia. E aí... É, claro, com todas as nossas fragilidades, porque também não foi um passeio, né, a gestão da Isalene, por conta né, da, da, da própria divisão do partido, né, isso a gente tem que é, é, tem que colocar quando faz uma análise, e, e eu não vou entrar no mérito, porque tem muitas coisas, inclusive, que, que, eu, que, eu, assim, que eu revi, que eu acho que a gente podia ter feito diferente. Né? É, mas, assim, a disputa partidária, a disputa que houve também ajudou a, a, a colaborou com o nosso desempenho, né? Então assim a gente fala muito né do da, dos nossos inimigos, mas nós não conseguimos atuar, né? E aí eu acho que tem responsabilidades aí dos dois lados em alguma em certa medida um ou outro, mas é, nós erramos também, né? Então assim a gente não estava é, e, e é isso também que a, que, a, que a Ivete falou, né, assim, o que que é, por mais que o jornal tenha sido, eu acho que, assim, se a gente não tivesse o jornal, ainda teria sido um desastre, um desastre. Mas o que são 10 mil exemplares, não são nem 30, viu, é, que você falou 30, são 10 mil exemplares, que faziam um estrago muito grande, né, é... Mas o que era print o canhão que vinha da, da, da Hack, que era repercutido né, para todo mundo. Né? E, e eu queria ressaltar que eu falei que essa questão. Que, foi bom a, a Corinta falar sobre é, essa questão do, do, do ódio, que, que é realmente o que me chamou a atenção. Que é isso? Quando estava fazendo uma, um, um, discutindo o um roteiro de, de uma propaganda para o governo de 230 anos, a discussão era: não, a gente não podia colocar uma travesti. Que eu não sei se vocês lembram, nós colocamos uma travesti falando sobre os direitos e, e a discussão é, é, entre nós mesmos. Era assim, se devia colocar ou não devia colocar, se a cidade ia aceitar ou não ia aceitar. O debate sobre gênero, homossexualidade, né, homofobia, ela não era tão forte como ela depois se tornou, até pelas conquistas de direitos no governo Lula e Dilma. Mas era uma questão, a gente trazia essas questões, né a, nós tínhamos a coordenadoria da mulher no gabinete da prefeita, né? nós tínhamos ações muito concretas em relação aos trabalhadores. Isso, é para a elite da cidade, era a gente estava tomando os privilégios, assim a gente estava ocupando espaços. É, eu acho que assim, o simples fato de sentar com a gente numa padaria ali do castelo, aquela padaria que eu acho ótima, devia ser um assinte para essas pessoas, sabe? assim É, é disso que se trata. E o, e o orçamento participativo, que eu acho que. Acho que a gente também tinha muito. É, é, é, eu acho que a gente tinha algumas ilusões em relação. A gente fez esse debate, né? A gente tinha algumas ilusões, porque mesmo chegando para a periferia, a gente não conseguiu realmente trazer. É, isso não é um problema nosso, né? Porque senão também a gente tinha perdido o governo federal, não estava. Mas, mas é um problema, né? Como que como que a gente como que a gente faz com que as pessoas entendam que elas têm direito né que elas é uma questão assim elas enxergarem na, na, nas nossas ações um direito e não uma benesse e isso acho que a gente não conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que elas tinham direito que elas iam perder os direitos dela elas viam como uma benesse e benesse qualquer governo pode dar né eu, eu vejo um pouco por aí né não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer uma, fazer um comentário e uma pergunta. A minha lembrança desse momento, principalmente acompanhando a produção do jornal e do Lazer de Copiarte e, e tudo mais, né? é o quanto a realização dessa empreitada de comunicação, ela é totalmente diferente dos meios de comunicação do mercado. Né? Ela não é feita como mercadoria. Então, ela é quase como um artesanato completo, porque todo mundo tem que fazer de tudo, inclusive botar no próprio carro e distribuir. Né? É, da produção à distribuição, ela é toda realizada de uma forma que ela não é mercantilizada. E né? isso é, sem dúvida nenhuma, a grande, a grande qualidade né? dessa, dessa, dessa comunicação. E aí, emendando com o que você falou no final, Rosana, é, assim como a população não assimilou, não, isso é, é secular, né? não, não é de agora, não é um problema só desse governo é, não defendeu os seus direitos porque não entendeu o que era o seu, seu direito, também trabalhar essa comunicação toda produzida de uma forma que a população entenda que aquilo é dela e ela também esteja junto nesse processo, eu acho que é o que eu vejo como um desafio para um próximo momento, para uma pos próxima possibilidade de é, é, exercitar de novo essa disputa pela comunicação em Campinas, porque não é uma tarefa, que, eu acho que tem uma coisa que a, a Ivete falou e que eu concordo muito, acho que a, a Corinta falou também, que é a, a, o personalismo, né? A, a comunicação estruturalmente na prefeitura, ela está pensada muito, de uma forma muito personalista, então, é o, quem vai fazer... A, por isso que tem essa fala do cara que ele seria capaz de mudar a imagem da Isalene, ele tem essa, essa, essa mercadoria a oferecer. Né? Então, tem essa questão, que toda estrutura é pensada para ser personalista. A produção e a relação com a cidade, com a população, principalmente, da classe trabalhadora, o debate da comunicação não chegou. Então, é, não chega o jornal se não tiver o debate da comunicação junto, assim como não chega a luta pelos, pelos direitos básicos se isso não for feito junto com a população. Eu, eu queria que vocês falassem um pouco disso, desse enfrentamento com esses personalismos. E uma outra coisa, que é o que a Ivete falou sobre eu faria diferente. O que vocês fariam diferente? Dá para pensar já o, que, é o que, que se deixa de sinalizado para isso? Porque vocês falam, mas não detalham. Né? O que faria diferente? O que é possível fazer diferente? Eu colocaria assim, como trabalhadora da cultura, eu não, e também é militante na área de comunicação, acho que tem que ter um envolvimento com todos os sujeitos políticos da classe trabalhadora no debate sobre comunicação. Não se enfrenta essa luta sozinho ou numa perspectiva de um setor da institucionalidade, mesmo que sendo de esquerda. Né? Eu acho que essa, a gente não teve tempo de nem de fazer isso. Mal, mal tivemos tempo de experimentar a potência de tudo que vocês coletivamente né, produziram, mas eu acho que essa é uma face importante para a gente pensar para o futuro. E aí eu vou jogar para vocês já falarem, se não tiver mais nenhuma manifestação, para ir fazer as considerações, vou começar ao contrário agora. Fala, Ivete, depois fala você. Tudo bem, Rosana? Ivete, não, então, então, fala tá contigo. É... Primeiro eu queria... É... Falar muito diretamente com a Isalene, né? É, quando você fala assim, hoje o Jonas ocupa a rádio. Mas você acha correto o Jonas ocupar a rádio? Porque está errado. Está errado o Jonas fazer o que ele faz na rádio. Toda a discussão, gente, eu milito na área de comunicação desde 1990. Todas as discussões que a gente faz pela democratização da comunicação quando a gente discute a questão do que é uma rádio estatal e o que é uma rádio pública o próprio Lalo Laurindo Leal Filho que é, é, é um dos maiores estudiosos nessa área ele fala no Brasil infelizmente as emissoras são muito mais próximas de ser estatais do que públicas né porque porque é, é, uma emissora pública, ela não pode virar um instrumento de propaganda do governo, e isso eu não faria diferente. Isso eu não faria diferente, porque eu acho um absurdo o Jonas falar todo dia na rádio, ter o programa dele na rádio, né? assim como eu acharia um absurdo se tivesse do Dória ou dos outros ou mesmo essa gestão indireta. Né? Tanto que eu defendo uma coisa que eu faria, né? primeiro, a rádio educativa ela tem que ser transformada numa fundação, ela tem que ter autonomia, assim como a rádio e a TV Cultura e a Fundação Padre Anchieta tinha que ter uma fundação. A gente, na época, chegou até a começar a discutir isso, mas não tinha tempo para fazer. Né? porque são coisas diferentes a rádio educativa e a Secretaria de Comunicação não sei se a Rosana concorda comigo mas eu acho que a Secretaria de Comunicação é uma coisa né tem um papel e a rádio educativa tem outro é lógico que o, o nós queremos chegar no mesmo lugar porque nós somos o mesmo governo mas os papéis são diferentes então isso é uma coisa que eu não faria diferente né? O que eu acho que eu faria diferente? Né? É, a situação hoje é outra, é, né? mas é, não dá para a gente pensar com a cabeça de, de quase 20 anos, né? porque naquele tempo não tinha internet, então eu acho que hoje teria uma, uma, uma relação muito mais próxima com os ouvintes, que não tinha tanto naquela época, porque é, a internet ainda era extremamente incipiente, né? então eu acho que dá para ter essa relação próxima com os ouvintes, né? é porque eu acho que né, é, você tem que ganhar a população para ouvir e participar de uma forma diferente do que se participe em outras rádios, que é mandando música, mandando beijinho e abraço. É. Eu acho que tem que fazer a discussão, Sônia. Agora veja você, a gente não consegue fazer a discussão nem dentro da esquerda da comunicação. Todas as vezes que a gente discute, que a gente procura é, fazer eventos para discutir a comunicação, é sempre a mesma meia dúzia de pessoas. E, infelizmente, os nossos companheiros, eles têm uma relação de amor e ódio com a grande imprensa. Eles têm uma relação de ódio, porque a grande imprensa fala mal, com o Lula foi assim, com o nosso governo foi assim, com outros governos é assim. Né? Tem tanto que você vê que o Lula, ele negociou é, é, com a Globo quando ele entrou. Né? Então, assim, coisa do BNDs e tudo mais. Então, a esquerda e o PT têm uma relação de amor e ódio com, com os veículos de comunicação. Tem uma relação de ódio, quando eles nos atacam, mas tem uma relação de amor. Eu dou tudo para aparecer cinco minutos no jornal da IPTV. Né? E não valoriza, eu acho que não valoriza, inclusive, os profissionais de esquerda. Porque eu já ouvi de companheiros nossos aqui em Campinas, assim, jornalista de primeira linha. Quem é jornalista de primeira linha? É quem está na grande imprensa. Né? e os jornalistas de segunda e de terceira linha são aqueles que dedicaram a sua vida e a sua carreira profissional e a sua militância para a esquerda. Né? Então, tudo isso teria que ser discutido se a gente quer, de fato, fazer uma comunicação diferente. Discutir entre nós. Né? E não estou falando só de jornalista, não, de profissionais da comunicação, de quem faz a comunicação para a esquerda. Então, essa é uma coisa importante. E aí, discutir que comunicação essa, né, antes de ir para a população em geral, porque essa discussão não é feita nem internamente entre nós. Agora, do ponto de vista da educativa, que é o lugar de onde eu estive e vi o governo, né, eu acho que tinha que ser uma, uma, uma programação mais popular, não popularesca. São coisas diferentes, mas mais popular, que fosse mais abrangente, eu acho que a gente foi ainda elitista, apesar de, ser lá, o Acorda Viola de manhã e tal, mas foi, ainda foi elitista, essa é uma coisa que eu acho que teria ver como mudar né, é... e a outra coisa que eu acho que, que a gente precisa pensar, para mim, primeiro, é ter uma potência maior da rádio, porque não adianta, porque eu acho que a gente fez muita coisa legal na educativa, mas não chegava para as pessoas, então tem que pensar nessa coisa da transmissão também. Assim faz um monte de coisa, mas acho que não dá para ficar tanto tempo assim, e eu agradeço a vocês a oportunidade, é, vou estar sempre aí, embora não seja mais filiada ao PT, estou muito animada com a campanha do Torinho, acho que a gente tem grande chance de ir para o segundo turno, né? espero que a gente consiga retomar esse governo de Campinas, apesar dos 72% dos votos do Bolsonaro em 2018. Né? Vamos lá, tá bom? Obrigada, viu, Sônia? Obrigada a você, Ivete. Rosana... Então, é, é difícil, né, depois de tantos anos, assim, pensar o que faria diferente, porque tem as condições objetivas, né? Então, quando a gente, hoje, depois de 14, 15 anos, a gente, 16 já, né, em realidade, é, a gente avalia, né, com... É, pensando em outras coisas e, e da vivência também que a gente já tem, né? Então, tem... Mas eu, eu, eu acho que o assim, um, um grande nó que a gente tem que, que superar é um pouco o que a Ivete falou, sobre que eu chamo sempre de esquizofrenia. Né? Não dá para você ir para a guerra é, assim, pensando que vai ganhar sabe, só algumas batalhas, ou você vai para o enfrentamento, ou então assim, a chance de você ser derrotada é grande. Então, nós, eu acho que assim, nós... É, é, e aí eu quero ressaltar, né? falar isso hoje é muito mais fácil do que, do que foi quando a gente estava vivendo, e eu estava lá dentro, né? então eu ajudei nas decisões, então sou parte disso, não estou falando alguém como alguém de fora que faria alguma outra coisa. Mas eu tenho, eu assim, eu ainda continuo com uma certa convicção, com uma certa né, convicção de que ou a gente fazia o enfrentamento dos, do, do, dos monopólios e ia com tudo, com que com que desse ou então era melhor não fazer porque a gente não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra né então assim é o que eu chamo de esquizofrenia né que e eu faço muito analogia do que foi o, o nosso governo do que com os problemas que eu vejo no governo federal quando a Ivete fala dessa coisa ah o Lula fez acordo com, com a Globo eu vi eu vi em, reunião, em algumas reuniões o Zé de seu falando não tá tudo dado porque eu é, o jornal o Globo, imagina, está com a gente, né? Está com a gente até a página 2, no dia seguinte estava mandando para a cadeia, né? Então, assim, é, inimigo a gente não confia, né? Então, inimigo não dá para confiar. Então, quem achava que dava para fazer alguma coisa, alguns acordos, e. não dá. E, assim, a gente. é isso, a gente é, estava contra o tiro de canhão e a gente ali com o nosso. Com o que, que a gente tinha, assim. Então, eu acho que precisava de uma decisão de governo do que realmente a gente tinha que fazer. Então, se vamos para o enfrentamento, vamos para o enfrentamento com o que custasse. Essa coisa que a gente da gente ficar aqui e ali é, não resolve. Eu acho que não resolve, né? Mas também esse assim, falar ah, hoje faria isso diferente. É, é difícil, né? Agora. É, eu acho também que as pessoas, eu já falei isso, mas eu acho que as pessoas acreditam que a comunicação é o que vai salvar a política. E esse é o grande erro. Então, assim, se você toma decisões equivocadas na política, né, na direção, na estratégia na, na, ou na tática cotidiana, não é a comunicação que vai salvar. Você pode ter o melhor marqueteiro. Você pode ter, sei lá, o melhor jornalista, o melhor profissional da área, ele não vai salvar. Porque é, a comunicação é um instrumento, ela tem que estar tá junto, definindo a estratégia, tem, eu acho que ela está a comunicação é estratégica no, no governo, né? mas ela é um instrumento. Então, eu acho que falar que faria diferente, eu acho que era como pensar realmente a... a como pensar realmente a comunicação. Eu acho que durante muito tempo a gente ficou disputando a comunicação como se ela fosse nos salvar. Eu vi isso em várias reuniões que a gente fazia e, e definindo, é, enfim. E, e aí eu acho que é, é, é saber quem é o nosso público. Se é a classe trabalhadora, é com isso que a gente vai. Entendeu? É para a periferia que a gente bota todo o nosso empenho. Alguma coisa nesse sentido, assim, não dá para... Eu acho que é difícil a gente ficar passeando de um lado para outro achando que está enganando uma parte enquanto a gente está sendo bombardeado, assim. Eu vejo, eu, eu vejo dessa maneira, assim. Mas, eu, eu, assim, pontualmente, eu não consigo dizer assim, o que, que faria diferente, porque eu acho que... Eu espero, né, espero realmente né, que o Toninho ganhe, que né, o Toninho seja eleito, e que o PT esteja junto para tocar esse mandato que eu acho que isso já faz diferença sabe acho que isso os problemas os problemas que a gente, os problemas internos que nós tivemos é, nos prejudicaram muito né muito é, sem entrar no debate todo mundo sabe aqui o que que eu defendia que lado eu tava a que lado eu tô onde eu tô hoje politicamente todo mundo sabe mas isso não quer dizer que eu não possa dizer que se a gente tivesse mais unificado, talvez a gente tivesse, talvez tivesse perdido, mas talvez, mas eu acho que teria um outro tipo de gestão, né? Pode ser assim até meio poliana pensar, mas eu, o, o o desgaste que a gente teve internamente também nos fragilizou muito. E espero que seja diferente, né? E lembrar que é isso, assim, com tudo que a gente passou, a gente quase ganhou as eleições, né? a gente quase ganhou as eleições, então, assim, é... será que se a gente tivesse ganho as eleições, a gente estaria fazendo aqui esse, por conta de quantos votos, era 5 mil votos, né? A gente estaria fazendo essa leitura, por isso que eu acho que é difícil dizer assim, ah, eu faria diferente tal coisa. Sobre a, a rádio educativa, eu queria só falar, e assim, é, vai eu concordo totalmente com você sobre a questão de, do que é uma rádio pública e do que é uma rádio do que é uma rádio educativa né Tem um total acordo. Eu acho que o problema não está aí o problema é se o governo queria uma rádio pública ou se ele queria uma rádio governamental acho que para mim é essa a premissa Porque o que você defende sobre rádio é, em, como uma rádio pública né? O pessoal costuma falar ou então de TV pública. Para quem tem muita dificuldade de entender, pensa por exemplo numa BBC de Londres que todo mundo vê Sim. documentários, né? Vamos falar que eu acho que eu, dá alguns exemplos do que, que é uma rádio, uma uma rádio, uma TV pública, né? Qual é o papel que ela tem? E aí eu concordo totalmente. Agora eu acho que o problema é é é, é isso assim. Se o governo queria uma rádio pública ou ele queria ou se ela queria um, um instrumento mesmo de governo um instrumento estatal então talvez é, pensar em criar relações com o movimento de esquerda da comunicação tem muita gente qual foi o nosso desempenho com as rádios com as rádios públicas né com as rádios públicas são com as rádios comunitárias. comunitárias né qual investimento que a gente teve qual investimento que a gente fazia que, sei lá, que era feito na hack e que não era feito para que as pessoas se fortalecessem numa rádio comunitária? Com todos os problemas, porque a gente tem rádio comunitária também de tudo quanto é tipo. Né? Então, também não vão ter ilusões com as rádios comunitárias. A gente tem rádio comunitária que é, de comunitário não tem nada. Né? Mas pensando um pouco assim, como que a gente estrutura esses nossos parceiros de projeto que precisam de dinheiro, é de dinheiro mesmo, é de investimento que precisa para tocar alguns projetos e estar tá junto com a gente. E aí a gente ficou, eu acho que hoje menos, né, mas a gente tinha muito essa coisa do investimento, que é uma coisa da direita, né? É o, o IVC é uma coisa da direita, né? Então assim, quem tem mais, quem tinha mais circulação, tem direito a maior fatia da publicidade ou seja quem tem menos nunca vai conseguir ter mais porque ele não vai ter recurso né então é, é, eu acho que a gente deveria investir numa numa uma comunicação de esquerda e que o governo participe dessa comunicação como ele participa de com as grandes empresas é financiando tem que financiar a comunicação de esquerda né então se a gente pegar o governo federal assim, tem muita reclamação dos nossos blogueiros, né? que a, a imprensa chama de dos, dos sujos né? É, eles só cresceram também porque tiveram investimento agora vamos ver qual é a proporção dos investimentos que eles tiveram em relação aos investimentos que os grandes meios tiveram, quando a gente estava no, no, no, no processo, na semana do, do, do, do golpe contra a Dilma tinha um anúncio na Veja do Banco do Brasil Aí, aí é difícil, né? Aí não tem comunicação que dê, que, que dê conta. Ou qual a fortuna que não pago, o Banco do Brasil não pagou para um anúncio na Veja é, e podia estar tá investindo em outras redes, comentando outras redes, né? Então, eu acho que pensar comunicação ela é um pouco é maior do que a gente ficar tá, é, pensando ali qual é o jornal que a gente vai fazer, é, o que, qual é a nossa programação, né? E é isso, né? A gente nunca discute é, comunicação para valer, né? É, o, é assim: todo mundo fala que é o ponto mais importante, mas é sempre o último da pauta, e é sempre para reclamar. É, é muito difícil que seja para construir. Assim, eu acho que é isso. E dizer que foi muito legal rever todo mundo. E tem uma mulherada aqui, né? Acho que só estava o Adriano, que, que acho que até saiu, mas só. Só a mulherada aqui no, na, na sala. E, e é isso, assim, agra agradecer pelo convite. Né? Então, se tiver que, que é, fazer outros debates desse tipo, pode contar com a. Se puder ajudar, né, Ivete? É isso. Então... Obrigada. Oi. oi, Ivete, pode falar. Não, é a Isalene. Ah, oi, Só Isalene. Na aula anterior hoje à tarde, que era a parte administrativa, recursos humanos, relação com partidos, só tinha homens. E agora, que é comunicação, agora que é serviço, comunicação, tá? só tem mulher. Olha como realmente a divisão de gênero na sociedade reflete entre nós, por mais que a gente queira uma sociedade diferente. Obrigada, viu? Foi muito bom. Beijos, Aline. Queria só mandar um beijo para a Soraya. Cadê a Soraia? Ela estava ali, apareceu. Ela saiu agora. Ah, ah que uh -huh. pena, que pena. Pode um beijo Ivete, um beijo, querida. Faz tanto tempo foi que eu não isso. te vejo. Não, foi muito legal viu, estar com vocês. Não, foi muito legal te ouvir, vocês. Eu acho que esse curso está sendo uma oportunidade incrível para a gente... Ir debater sobre o que foi aquilo eu até agora não tinha tido coragem de entrar de novo sabe tá me fazendo eu rever eu rever tudo vamos ver vamos indo <risos> tchauzinho gente Bom, vamos ganhar né vamos ganhar então, vamos. Então, vamos olha ganhar. a gente a gente então, quer agradecer muito as companheiras que vieram compartilhar reflexões hoje com a gente Lembrando que esse curso segue, semana que vem, terça-feira, às 21 horas, nós temos um novo encontro, quem vai estar aqui falando é o professor Carlos Signorelli, ele vai falar sobre a relação com a Câmara Municipal, o governo e a relação com a Câmara Municipal, no governo PT Campinas. Agradecemos todos, todas, principalmente, que estão aqui e vão nos assistir e é, informar que a gente tem uma página no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem é, formas de entrar em contato por e-mail também, quem quiser continuar fazendo o curso, participar aqui na sala na, na sala, na sala Zoom. Agradecer muito todos os que colaboram para a existência desse espaço de resistência em Campinas, que é o Centro Cultural Esperança Vermelha. Continuamos firme, a Esperança Vermelha, e fora Bolsonaro, fora Jonas, fora Dora, fora Mourão, e... Seguimos na luta, seguimos petistas, Vivete. Vamos juntos. <risos> um grande beijo, companheiros. Mas o mais importante é que seguimos sendo esquerda, sei né, Sol? Sempre, sempre. Pode deixar claro. Deixa eu ficando, a gente claro. fala, Vivete. Foi um prazer muito grande vê-las aqui. E olha, eu quero um livro desse, viu? Tá eu quero o livro. Bom. Obrigada. Tchau, Rosana. Rosana tem é que fazer mais tempo que eu não vi. É. Tchau, tchau. tchau, tchau. Agradecer muito a Paulinha, que ficou aqui também na nossa, na, no, na nossa base de apoio, o Adriano, que também colabora, e todo mundo, que continuamos como sempre. É tudo artesanal, todo mundo faz de tudo, carrega o piano, toca a música é. e serve o chope. <risos>